Que é que cristais né tem gente aqui quem não tá aqui agora precisa quando você massageia o pé do seu cliente principalmente nessa região aqui ó você percebe que tem umas bolinhas dentro da pele que parece que tem areia é um negócio assim né esses são os cristais cristais são acúmulos de energias negativas energias densas né fica ali acumulando e essa energia densa trava a sua vida ou seja no popular mesmo que eu gosto, do simples, prático e objetivo. Os cristais, eles travam, eles travam você, traz dor, traz depressão, traz insônia e todos aqueles desagravos que você possa ter, os cristais, eles são os responsáveis por isso, tá bem? Então vamos lá, é, cristais principalmente na área do ouvido, então a área do ouvido, debaixo do dedinho, e debaixo do outro dedo aqui, no lado de, ah, e no lado de fora do álex, acho que é nessa área, lado de fora dedão, né? Álex lado de fora do álex. Qual o problema emocional que essa pessoa pode ter? Então vamos lá, vamos dar uma palhinha aqui sobre a fibromialgia. Fibromialgia. Então fibromialgia é dor espalhada pelo corpo inteiro e é uma dor que eu tenho para mim que ela é 100% emocional, tá? Roberto, mas me disseram que não é emocional, é outra coisa Eu vou falar pelo meu campo de batalha Eu falo embasado no meu campo de batalha O meu campo de batalha diz que Todas as minhas clientes que passaram comigo Eu fazendo a investigação, fazendo o iceberg Roberto, iceberg reflexologia, que papo é esse? Então dentro da nossa metodologia você vai aprender a desconstruir a dor Dentro da metodologia do iceberg que nós temos no nosso curso Que é muito simples fazer Você coloca a fibromialgia no topo e de baixo você vem desconstruindo Achando, investigando na conversa terapêutica O que é que trouxe a fibromialgia para a cliente Aí você vai identificar que tem um núcleo Tem um lugarzinho lá que é a fonte geradora, Tá? Então é a fonte geradora. E é ela que gera toda essa fibromialgia. E por conta disso, há um travamento emocional. Há um travamento do sistema emocional. Principalmente nessa região aqui atrás do pescoço. Vou virar aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Tá?